Bom dia, tudo bem? Graça e paz de Jesus nos nossos corações. Ontem eu falei algo sobre o Brasil, né? sobre nós voltarmos, sobre o Brasil ser é, de Deus. Aí eu disse no finalzinho que eu falaria sobre o Egito, que tem algo a ver com o Brasil. O Egito, na época em que Moisés foi para libertar o povo de lá, ele era a nação mais poderosa do planeta. Não existia outra nação, outro é, igual fala hoje o BIP, né? A, a economia, a riqueza do Egito, tanto que até hoje descobrem se, se tesouros, fortunas no Egito. Por quê? Ele era a nação mais poderosa, porque o próprio Israel, o próprio povo de Deus, que tinha tornado a nação assim, abençoada a nação de tal forma, tremenda. Aí a gente volta um pouquinho no passado e vê José. José, quando teve aquele sonho e ele se tornou governador do Egito, ele elevou a economia do Egito lá para cima, todas as nações... Da época não tinha mais alimento, não tinha terra, não tinha nada, e eles corriam para o Egito. Não foi só Israel que correu para o Egito, as nações vizinhas também. E José, a gente lê a história lá, José foi acrescentando fortunas, empilhando na, na época dos três anos e meio de fartura. Ele sabendo que ia vir a sequidão, os três anos e meio de seca, né, o... ele... Os sete anos, aliás, ele, ele acumulou uma fortuna imensa, ele construiu celeiros, eu não sei como ele cons conseguiu fazer com que as sementes ficassem lá, né? Porque ele vendia semente a troco da terra, a troco, a troco de tudo, de nações se tornaram escravas do Egito. Então o Egito se tornou uma grande potência. Só que quando, aí 400 anos depois, o Egito continuava sendo aquela grande potência, porque vinha nadando no dinheiro, se eu posso dizer assim, né? Nadando na prosperidade. E Deus chega lá através de Moisés e acaba com o Egito, arrasa o Egito. A gente vê aquelas historinhas no filme de é, José, é, aliás, Moisés descendo, tirando o povo de lá, aquele povinho caminhando. Não tem nada a ver com essas histórias lá. A verdade é que quando Deus dá a, aquela escuridão sobre o Egito, é porque o Egito confiava no Deus Sol, o Deus Ra. Então Deus mostra que aquele Deus Ra deles, o Deus Sol deles, não funcionava. Quando Deus... Mata os primogênitos, Deus matou toda a descendência, a descendência não há, o futuro de, do Egito, né? os, os faraó seria, o, o próximo faraó seria o primogênito de faraó. Então ele quebra toda a família, né? todos os primogênitos. Quando Deus faz isso, ele quebra tudo aquilo que eles acreditavam no deus da fertilidade, uma deusa da fertilidade, a Osíris, e que jamais eles seriam abalados. Né? E Deus quebra aquilo. Quando vem as, as pragas dos Cafaiotos, era também outra deusa da prosperidade que eles acreditavam, que eles eram próximos por causa daquela deusa. Deus quebra aquilo, deus... eles também acreditavam no deus Han, né? o deus da Han lá, que era os, as Hans. Deus manda aquela, aquela, as Rãs para lá e mostra para eles. Todas as dez pragas teve algo a ver com os deuses dele. Então Deus destrói totalmente o Egito. E o que, o, por que, que eu estou dizendo que tem alguma coisa a ver com o Brasil? Porque nós às vezes ficamos com medo da superpotência da União Soviética antiga, né? da, da, dos Estados Unidos, que é aquela potência, da China, que a China está dominando o mundo. De jeito nenhum. O dia que a igreja no Brasil cramar, o dia que a igreja, e eu creio que está cramando o dia que os pastores, a maioria, bastarem, pararem de ser corruptos, o dia que os evangélicos pararem de cuidar um da vida do outro, de falar disso, falar daquilo, o dia que os cantores gospel de pararem de, de, de correr atrás de shows e de ser popstar, de, de ter dinheiro, o dia que os pregadores pregarem por amor e não pegar para ganharem dinheiro, as coisas vão mudar nesse Brasil bem-aventurada é a nação os Deus é o Senhor aquela nação poderosa do Egito foi quebrada e hoje Deus pode quebrar a China Deus pode quebrar qualquer país que tenta qualquer nação que tenta contra a nação brasileira basta que nós venhamos nos unir como um povo só como uma igreja não existe igrejas existe uma igreja só Independente dos pontos de vista de que um crê nisso, crê naquilo, mas existe só uma igreja. E o dia que essa igreja se unir, o dia que essa igreja falar assim, nós temos só um Deus nós não servimos a outros deuses, nós não servimos a pastores, nós não servimos a, a, a missionários, a apóstolos, a isso, aquilo, aquilo, outro, mas nós não seguimos o que, o que os homens ensinam, mas seguimos o que a palavra nos ensina, aí sim a nação brasileira será uma grande potência. E, cientificamente, politicamente, a nação brasileira é uma das nações que está projetada para ser uma grande potência no mundo. Basta que nós venhamos a crer, voltar para o Senhor e andar com o Senhor. E clamar ao Senhor para que Ele seja o nosso presidente, para que Ele seja o nosso Deus, para que Ele reine sobre a nação brasileira, aí se nós podemos ver a mão de Deus nesse lugar. Não sou bolsonarista, não sou lulista, não sou esquerdista, não sou direitista, sou crente em Jesus. Mas se é a primeira vez, eu não entendo como cristão pode defender corruptos, como cristão pode defender uma esquerda que tem ideologia de gênero, e como cristão pode defender esses tipos de coisa. Não sou bolsonarista de jeito nenhum, não defendo Bolsonaro, mas é a primeira vez na história que eu vivo que eu vi alguém, um presidente, falar Deus acima de todos. Então a gente deveria estar mais atento a isso. É... Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu nunca vi. Mas nem Tancredo Neves, nem que, que era católico, quase foi presidente, nem Sarney nem Fernando Henrique, nem ninguém, nenhum deles. Ao contrário, eu tinha projetos para acabar com a igreja evangélica, tinha projetos para destruir, para perseguir os cristãos. E, e esse homem veio aí e... Com, e conseguiu, né, até de certa forma a defender a Igreja Cristã. Quando eu falo Igreja Cristã, eu falo todos aqueles que servem a Cristo. Então fica aí essa dica de que o Egito realmente foi detonado. Não tem nada a ver com aquelas historinhas do, do, do dos filmes. É, foi a economia do Egito foi destruída porque mexeu com o povo de Deus. E aqui no Brasil, Deus destrói, Deus destrói uma China, Deus destrói qualquer nação que se levantar contra nós. Basta que nós venhamos a crer e a andar no temor do Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê um grande dia na presença dEle.